A gente tá. quem? Eu não vi. Eles nós aqui. Eles nós. A e a gente? Não, não. não lembro disso é não. aí, calma, era... calma, calma, calma. Não sai do vídeo não, beleza? Espera só um pouquinho, vamos trocar uma ideia mano. Eu sou... o meu nome é Fernando... Fernando Freitas, tá? É o seguinte, eu montei esse canal justamente para mostrar alguns passeios que minha família vai fazendo O que eu vou fazendo, o que eu vai fazendo, entendeu? E mano, é o seguinte, dá uma oportunidade pra gente se conhecer, beleza? Não precisa dar dislike, não curtir o vídeo, faz o seguinte é, Me dá uma dica, o que, que você quer ver aqui no canal? Mano, me manda uma mensagem se inscreve aí, troca uma ideia comigo. Demorou? Quem sabe a gente não pode ser meu amigão. Então, mano, já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário nesse vídeo, beleza? Aproveita aí, mano, é um vídeo onde, né, mano, tipo assim, eu sou pai, aí, pá, marinheiro de primeira viagem, entendeu? E eu tô levando meu neném pra conhecer alguns lugares, mano. E nisso eu vou, sei lá, vou postando aqui o que vim a ter, entendeu? Na teia de aranha. Então eu vou postando aí o que vim, entendeu? Particularmente é o terceiro vídeo que vocês estão vendo aqui no canal. E não tá tão ruim, cara. Não tá tão ruim assim. Eu ainda não manjo muito bem de edição, mas eu espero que melhore cada vez, cada vez mais. E se vocês tiverem alguma dica pra me dar, me dá a dica, entendeu? O importante é vocês comentarem no vídeo. Quem sabe aí, mano, se quiser um salve, qualquer coisa, pode pá. Só chamar que é nóis, tá bom? Aí, ó, eu não, custo... eu não queria não, mas sabadão acho que eu vou postar um vídeo de um bosque. Chegou um negócio pra mim, camarada. Um negócio aqui, mano. Que eu... <risos> aí eu já vou testar com você, beleza? Então é isso aí, mano. Não esquece, deixa o like, bom vídeo e fui! Uco, <tos> Peraí, rapaz. Eu só quero pegar uma. Muito mas vou mandando, né, que dando sorte. Tchau! Chega até lá daí. Tchau, tchau. Que nojo. Olha lá, Que nojo. Nossa, que nojo essa menina é rebelde, a, Amanda. Você a Amanda trouxe uma grita do exo, ninguém sabe. Tem uma escada que ali onde o pessoal tá subindo. Eu acho que, que eles de alguma coisa. Não. Aqui? Não, Não, porque não é rua aqui, né? Não, é uma avenida. É uma avenida. Não, porque agora, né? É, ela quer com uma criança, né? Olha. Hein, neném. Bebê. Bebê. é, uma... ah, bim, é. Bim. Bim. Olha aqui, bebê. Uhum. Você, ah, tá tá. de... tá você tá dando de, hein? Tô segurando ele. Tens Catou. Pedacinho. peda pedacinho de gente. Ei. Você é muito alto, mas ela pode lá em cima, só. ficar aqui Aí, ó, tá vendo? Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Porra, Ali. O tem um medo da, da miséria, viu o dinheiro nesses bagulho aí. Não tem. Tem. Tem. Tem o medo da bexiga. É pouco vem... Não, é de ticket. É meio pouco de ticket, né? Beleza. Beleza. É Valeu, obrigado. A gente ganhou o um ticket. Não, Mostra o cartão. Olha é o seu cartão da Finland, meu. Agora a máquina da enganação. Olha lá, amor. É. Mostra que você sabe pegar as coisas. Você que vai me rodar? Começando por agora.